olá mamães do canal hoje trago uma receita rápida e prática que você vai estar fazendo em menos de 5 minutos mas isso não é tudo e se você ficar até o final desse vídeo vou te dar um presente que vai te ajudar muito mas antes já deixa seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais receitas para ajudar na alimentação do seu bebê bom chega de enrolação e bora para a receita para essa receita vamos precisar de uma pera madura, duas ameixas, punhado de erva doce, água filtrada. Modo de preparo. Em uma panela, coloque a água, as ameixas e a erva doce. Tampe a panela e deixe ferver para formar a calda onde iremos cozinhar a pera. Calda pronta. Abaixe o fogo e coloque a pera já cortada ao meio e com a face aberta para baixo. O ideal é que ela fique imersa na calda. Deixe a panela tampada até a pera cozinhar. Espere esfriar e sirva. Agora vou te passar um segredo. Se seu filho é difícil para comer, e você quer oferecer uma alimentação mais saudável, e não quer quebrar a cabeça com receitas, se pode... Ou não pode dar pro seu filho. Tô deixando aqui na descrição no um link com um manual de papinhas. Que mudou a alimentação do meu filho. E hoje ele come de tudo. Com ele faço receitas rápidas e práticas. Que me faz sobrar um tempinho. Pra me cuidar e dar aquela malhada. E o meu presente é te dar três bônus especiais que vão te ajudar a cuidar melhor do seu bebê. Do seu sonho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 até o próximo vídeo e fiquem com Deus.